O que está acontecendo aqui agora não será compreendido pelo vivente da Terra, não vai. O que está acontecendo aqui agora, os doutores da lei, espíritas, universalistas, de todas as religiões, não vão compreender... E será o teu julgamento, será o teu escárnio, o teu deboche, o teu ceticismo. Será justamente isso? O teu orgulho, a tua soberba, o teu achar que sabe tudo? Tudo isso vai ser tudo isso que vai definir o que tu estás escolhendo, vai definir e vai mostrar quem tu é, e vai mostrar também que nenhum de vocês, nenhum, compreendem o Altíssimo, por mais que vocês tenham livros e mais livros e mais livros na cabeça porque quanto mais conhecimento e mais livros que vocês colocam nas suas cabeças, mais vocês se distanciam de Deus, porque vocês decoram livros sem ligação com o Pai. O muito conhecer é enfadonho da carne, mas o muito conhecer sem Deus, agora, o muito conhecer com Deus, aí... Aí, meu amigo, é outra coisa. Mas o muito conhecer tem que ser com Deus, para que você possa espalhar não só o conhecimento, mas também possa aplicar esse conhecimento dentro de você. Dentro de você. E externar para quem estiver do seu lado... o que tu aprendeste e o que tu te tornaste e que quando tu abriste a boca quando tu abrires a boca para falar as vidas serão atingidas por um magnetismo poderoso e pelo amor e a fraternidade que emana da tua voz a sinceridade elas sentirão Deus através da tua voz. Elas verão Deus falando através de voz. Mas só vai sentir quem for trigo, quem estiver sendo preparado para ser trigo, quem já é trigo, quem estiver ligado com Deus, quem for puro de coração, quem for joio, não irá te ouvir, não irá te compreender. Quem for joio vai escarnecer de você. Quem for joio vai zombar de você, vai denegrir a tua imagem, vai falar mal de você, vai te julgar. Quem for joio vai fazer isso, porque não enxergará Deus em você, porque esses estão distantes de Deus eles já estão distantes de Deus há milênios, séculos, milhares de anos. Então é agora que o Altíssimo decreta, o Altíssimo decreta que chegou a hora, chegou a hora da justiça, chegou a hora do mover do Pai, chegou a hora do Pai se mostrar para o mundo, chegou a hora do joio, ser separado do trigo. Assim o Altíssimo decreta. O aprendizado chegou. E o Altíssimo vai usar o seu instrumento, o seu Cristo, o seu pequeno Cristo, para o ajuste. E não há nada, nem ninguém, que vai impedir essa obra. Nada vai impedir. Eu repito... Muitos não vão compreender o que está acontecendo aqui. Então eu me apresento para vocês. Eu nunca me manifestei em nenhum médium na face da terra. Nunca. Eu sou o Exu Lúcifer. O verdadeiro Exu Lúcifer. Existem outros Exus que se manifestam como Exu Lúcifer. São meus soldados. Mas o verdadeiro Exu Lúcifer, aquele que foi enviado por Deus para comandar o inferno, porque o inferno é ajuste, o inferno é para crescimento, o inferno é para evolução, o inferno é para amolecer corações endurecidos. E todos os que vão para lá não é porque falharam, mas é porque fizeram suas escolhas. São escolhas, livre-arbítrio. O pai não interfere no livre-arbítrio, ele não impede vocês de fazerem o que vocês fazem, seja para o bem ou seja para o mal. Nada é impedido. É livre-arbítrio. Aqueles que vão para lá escolheram ir para lá, pelo seu livre-arbítrio, por serem quem são. E eu não sou um demônio, como vocês acham. Aquele que caiu, o filho da alva, a estrela da manhã, aqueles que falam isso, é outro espírito. Ele se nomeia Lúcifer, ele denigre a minha imagem. Ele se chama, ele se diz chamar Lúcifer e vários outros nomes. Moriath, Marduk, Lilith, Enlil. Ele diz que tem vários nomes, Belial, Baal, Balim. Assim, ele diz também que é Lúcifer. Não. Lúcifer não está nisso. Lúcifer é um anjo. Eu sou um anjo do Senhor. Eu não encarno. Eu atingi a angelitude. Eu sou um servo do Pai. Eu sou um servo fiel. Eu sou um servo obediente. E eu sou pura justiça, aliada à misericórdia, ao amor. E fui enviado pelo Pai para estar no mais profundo dos abismos, para receber todos aqueles que caem, todos aqueles que fazem as suas escolhas. E lá muitos ficam mil anos, dois mil anos, ou mais tempo dependendo dos crimes cometidos contra as leis divinas. E eu sou enviado do Pai para zelar por esses. Não poderia me manifestar em nenhum outro médium na face da Terra neste momento? mas eis que é chegada a hora, eis que é chegado o momento e eu me manifesto, no Filho do Cristo, no primogênito dele, ele é o que é, quer vocês queiram, quer não, e aqueles que estão debochando, aqueles que estão fazendo suas escolhas, como antes, como sempre foi, são o que são, são escolhas, as explicações virão, nos outros vídeos que serão gravados hoje, está decretado que comece o ensinamento, que comece a justiça, a justiça divina, a justiça de Deus. Eu repito, vocês serão muito atacados pela manifestação, a minha manifestação e o meu nome, porque não compreenderão quem é Exu Lúcifer. Eu sou o rei dos Exus, de todos os Exus, de todos os guardiões, de todos os agentes executores das leis kármicas, todos, a partir de 2057, neste planeta, não poderá mais haver karmas. Todos aqueles que tiverem que queimar karmas terão que se despedir do planeta. Portanto, queimem os seus karmas até 2057, porque aqueles que ainda tiverem karmas para queimar serão deportados deste orbe planetário pela justiça divina. Alguns têm condições de regressar, outros não. Este será um mundo onde só haverá provas. Todos aqueles que tiverem karmas Estarão se despedindo do planeta. E todas essas manifestações e os avisos que estão acontecendo aqui, e tudo o que vai acontecer nos dias vindouros, é misericórdia do Pai e ensinamento, evolução, sempre evolução. A evolução está à frente, sempre é o que Deus quer. Porque a caminhada é para a perfeição. A caminhada é para o Pai. A caminhada é para o Altíssimo. Vocês escolhem o caminho. O caminho estreito ou largo, o mais difícil ou mais fácil. Vocês têm o livre poder de escolha. Mas dependendo da escolha, vocês irão trilhar os seus caminhos em outra casa planetária. Está avisado? Larouiejo. <risos> Larouie.